Eita bicho, ô louco bicho, ô louco bicho, o azulejista venceu, o azulejista venceu, olha aqui, pessoal, tô vendo aqui, ó, salários, salários das profissões, aí, né? formação acadêmica, hein, ó, ó, vou falar pra você, hein, o azulejista venceu, hein, ó, ó, o administrador de empresa, salário inicial, 5,800, administrador de fundo de carteira de investimentos, é salário, quatro quinhentos ó, inicial. Ó, ó, bicho, advogado, bicho! Advogado, bicho! Salário inicial! sete mil! sete mil, bicho! Por que, que eu tô feliz? Porque eu sou azulejista, bicho! Eu sou azulejista! Sabe quanto que o sou Ganha! Você sabe? Eu vou te falar. Fala pessoal, beleza? Franz Resente, pessoal, claro que isso aqui é uma brincadeira, claro, né? Não, não estamos desmerecendo a profissão de ninguém, muito pelo contrário, a galera ralou pra caramba E como eu disse, esse é o salário inicial dessas profissões Claro que a partir do momento que a pessoa ela vai evoluindo na profissão dela e na empresa que ela está, ela vai subindo e vai ganhando mais, claro Mas esse vídeo é comparativo da nossa profissão, profissão de azulejista para as outras profissões que têm formação acadêmica. Nessa galera toda aqui que vocês viram, ficou 4 ou 5 anos na faculdade ali, cara, ralando. E detalhe, eles gastaram muita grana, muita grana com a faculdade deles, para se tornarem profissionais graduados e assim poderem exercer suas profissões. No caso dos azulejistas, a profissão ela pode ser passada de pai para filho, que foi o meu caso, eu aprendi com a minha família, depois com outros profissionais experientes que me passaram muita bagagem e depois eu fui aprendendo sozinho, isso eu não tive gasto nenhum com nenhum tipo de faculdade. E também há cursos atuais em que ensina a gente a fazer esse tipo de, de, de trabalho que eu faço, existem, é, existem é, instituições presenciais em várias cidades e existem cursos online como o meu, eu tenho um curso que ensina você a fazer exatamente o que eu faço. E esse curso, pessoal, não chega nem perto, mas não nem... Nossa! Há anos luz de distância do valor de uma faculdade. Quanto que um azulejista ganha? Vocês viram aqui que o salário mais alto que eu falei foi R$ mil reais. Quanto que um azulejista ganha, pessoal? Um azulejista inicial, aquele que começo de carreira, aquele que ainda está aprendendo, ainda está pegando a manha, 10 metros de piso por dia, no valor mínimo ali de R$ reais o um metro, esse cara já tá fazendo 300 reais por dia, tá? Ele tá fazendo uma semana, 1.500 Ele tá fazendo 6 mil no mês e ele é um azulejista iniciante. Um azulejista já com longa bagagem, que já tem uma carteira de clientes, que já tem todo o seu processo de carreira evoluída, pode ganhar 8, 10, 12 mil se é um azulejista que tem equipe, ele pega 3, 4 obras, coloca as pessoas para trabalhar ali, ele vai gerenciando tudo isso, também executa no meio do tempo, ele executa um pouco, ele pode chegar a ganhar até 15 mil reais. E detalhe, ele não teve que bancar uma faculdade com altos custos como advogado, administrador de empresas e, e profissionais de TI. No meu caso, o, o curso azulejista que você pode fazer é um convite que eu faço para você se você quiser aprender essa profissão maravilhosa. É R$ 497,00, é só o investimento que você vai fazer, mais o investimento nas suas ferramentas que não deve passar de R$ mil. com R$ mil você começa a exercer essa profissão que na primeira obra você já liquida a fatura. Então pessoal, o Azulejista venceu, o Azulejista venceu galera, os Azulejistas são uma das categorias da construção civil que mais são valorizados. Pelo seu trabalho, pela sua expertise e ganham muito bem pessoal, a gente ganha bem para isso. A questão é saber como fechar negócio, a questão é, é como é ter os contatos certos para você poder ter uma, uma longevidade no trabalho. Você acaba um trabalho e já tem outro, acaba um trabalho e já tem outro, aí o negócio fica bacana, aí a grana cai. Beleza pessoal, convido vocês, ó, o link do curso Azulejista tá aqui embaixo, tá bom? Se você quiser aprender, quiser se especializar, se você quiser aprender do zero, a gente tem alunos que aprenderam do zero e também tem alunos que se especializam com a gente. Então, vem! Vem pro time do Azulegista! O Azulegista venceu, galera! Fui!